Oi! Águas cinzas, novo banhado, o laguinho tá cheio, andou chovendo esses tempos, as plantas já estão se estabelecendo. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto, muito agradecido por estar acompanhando o canal. O vídeo de hoje nós vamos ver a evolução dos dois laguinhos, como é que tá acontecendo. Hoje foi dia de lavar roupa outra vez, a água tá chegando por lá, tá tudo bem, tá tudo certo. As plantas já estão se estabelecendo, os aguapés já estão eretos, já tem broto de, de, de papiro subindo verticalmente, né? elas já estão se estabelecendo por ali, as coisas estão indo bem. Então vamos dar uma olhada na evolução do laguinho, como é que ficou o plantio das mudas, como é que elas estão se estabelecendo e agora como é que elas estão depois dessas chuvas. Aproveitando para fazer a semeadura nos laguinhos, olha só, esse daqui é um papiro, é uma ciperácea, está dando semente agora. Todas essas varas que estão aqui são de papiro, que eu trouxe do sistema ali de baixo, sistema de águas pretas. Então, aos poucos nós vamos colocando outras espécies aqui. Esse tufo escurecido, ali atrás do papiro, aqui embaixo tem outro também, ele veio de um outro tanque, em que eu tinha cultivado algumas outras plantas. Hidrocotile, se é que é assim que fala, tinha lá no outro, orelha de onça tinha no outro. Eu com o tempo fui perdendo, mas eventualmente a raiz ainda está nesses tufos. Né? Ali agora tem amendoim forrageiro. Tem algumas outras espécies também que não dá para identificar muito. Né? Espécies pequenas, mais rasteiras. Eu vou deixar crescendo aqui junto com o papiro. O papiro eu fiz o, o corte, trouxe para cá. Eles estão caídos aqui, a profundidade é pequena. Eles vão ficar aqui, mas vão ficar nesse outro também. E desse outro lado, os nossos amigos, os aguapés. Daqui a pouquinho eles já estão se ajeitando, endireitando. E com o tempo eles vão tomar o laguinho que já, já está criando forma. Em volta eu coloquei um pouco de grama esmeralda, que é a grama que tem aqui em casa. E tem um pouco também de vedélia, e um pouco de é, capim, é, amendoim forrageiro. E a gente vai acompanhando o desenvolvimento. Vê que aqui o, o cuidado não é de um paisagismo, é como se faz normalmente em chácaras e tudo mais. O que eu quero aqui é deixar o mais próximo possível do ambiente natural. Eu vou cortar essas hastes de, de papiro e vou deixar só o, os rizomas ali na, no lugar. De ontem para hoje, um fungo está chegando aqui próximo à nova lagoinha, as duas lagoas que a gente está construindo. Olha como é interessante a história de a água caminhar em direção à superfície por conta de capilaridade. O que é isso? Nos interstícios, né, entre um grãozinho e outro, a água consegue ir subindo entre aspas, vencendo a gravidade. Ontem não estava dessa maneira. O nível estava um pouco mais alto, a gente sabe por conta das pedras, que o nível estava mais elevado. Mas por capilaridade, a água vai subindo e a gente consegue perceber isso aqui no saibro, que ele está de um lado seco e do outro bastante úmido. Então a água está migrando da parte de baixo para a parte de cima. Aqui fora está mais seco do que ali para dentro e a água vai subindo. A mesma coisa está acontecendo nesse solo avermelhado que é mais. É, ele é menos siltoso e mais argiloso. Ela também está subindo e a gente consegue perceber pela diferença de coloração. Mas muito mais visível é nessa parte do saibro, que ele é mais arenoso, mais siltoso. Então ele está vindo aqui para, para cima. Volto mais tarde para a gente dar uma olhada, que é bem provável que toda essa parte que está seca agora, ela fique umedecida, com essa água que está subindo aos poucos. Por esses dias chovendo bastante, o pezinho de acerola... ó oh, que beleza! Já todo florido e com de acerola, do lado dos nossos laguinhos. Com as chuvas dos últimos dias, o laguinho já encheu. Eu subi, havia subido um pouco mais as pedras, que a passarinhada gosta de chegar aqui para tomar um banhinho e tudo mais. Então temos que providenciar das crianças não afogar, né? As nossas amigas, ou os nossos amigos Aguapés, já estão Eretos novamente. Aqui ao lado a gente vê que os pés de biri Já pegaram, gostaram do lugar. Deixa eu ver se eu acho. Aqueles tufos que eu havia comentado. Há pouco. Aqueles tufos já não estão por aqui. Passarinhada andou pegando para fazer ninho. Especificamente um, um sabiá laranjeira pegou um tanto deles para fazer um ninho ali na frente de casa. Mas tudo bem, eles vão trazer sementes para cá. Aqui o copo de leite que está indo bem. O lírio do brejo, ele não está indo bem aqui, eu vou subir um pouco mais ele. Eu acho que ele não está gostando, ele está muito enterrado na água. Então eu vou trazer ele um pouco mais aqui para cima. Eu disse que ia cortar as hastes do papiro. Acabei não cortando. Mas olha esse daqui do meio. Já está com broto novo. Olha ah lá, já está chegando brotos novos. E eles já estão vindo mais verticalmente. Ok, vou deixar por conta. Eles vão se estabelecendo do jeito que quiserem. Pra falar a verdade, é muito legal, né? É muito legal essa história de ir acompanhando. Aqui uma hidrocotile. Hidrocotile? Hidrocotile? Não sei como, como fala. que Já vem chegando. Esse daqui é, é um tipo de capim. O povo às vezes chama braquiária do brejo. Pô, mas cresce rápido. Aí, ó. Se deixar, daqui a pouco eles estão tomando conta aqui do laguinho, mas então é isso, já estamos avançando nas coisas. Que tiverem curtindo dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, a gente está preparando aí cursos e começando a viajar um pouco para fazer essas coisas. Estive esses dias em Nova Gokula, no, no Vale do Paraíba, a comunidade Hare Krishna, Estamos trabalhando por lá, desenvolvendo alguns projetos na área de saneamento, água, é, esgoto, rede, é, drenagem urbana e tudo mais. Com o tempo eu vou contando para vocês. Então por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.